Oi, eu sou o Tegon Júnior, quero ajudar você a dizer adeus à gastrite, azia e refluxo naturalmente e esse é o segundo vídeo de uma série de cinco vídeos que eu vou estar falando sobre refluxo, os problemas relacionados ao uso de medicamentos tratamento natural, alimentação e vou estar finalizando com sete estratégias naturais para ajudar você a eliminar gastrites gastrite, azia e refluxo naturalmente Bom, no primeiro vídeo eu falei sobre o refluxo e as suas causas. Se você perdeu o primeiro vídeo e quiser assisti-lo, é só clicar no vídeo que vai estar aparecendo aqui ao lado. Nesse vídeo eu vou estar falando para você se o seu refluxo está sendo causado por efeitos colaterais de medicamentos. Então acompanhe comigo. No vídeo anterior eu falei para você sobre as causas do refluxo, eram quatro. Você se lembra? Vamos relembrar. Então a primeira é inediato, a segunda Hipocloridria ou acloridria, que é a baixa produção de ácido no estômago. A terceira é disbiose, que é o desequilíbrio na sua flora intestinal. E a quarta, contaminação pela bactéria Helicobacter pylori. Além dessas causas, você deve ficar atento, porque alguns medicamentos podem provocar gastrite, azia e refluxo. Os mais comuns são os anti-inflamatórios, e o AS, né, o ácido acetil salicílico. Mas é, também existem outros, então medicamentos para ansiedade antidepressivos, alguns antibióticos, medicamentos para pressão, osteoporose e medicamentos para dor. É importante que você sempre leia a bula do medicamento que você está usando e verifique os efeitos colaterais relacionados naquela bula para verificar se aquele medicamento pode ou não causar problemas no seu estômago. Se o seu refluxo está sendo provocado por um remédio que você está utilizando e precisa utilizar, você deve identificar quando e como você está ingerindo esse medicamento. Não cometa aquele erro de simplesmente querer tomar outro remédio para combater o efeito colateral. Veja algumas dicas que o site WebMD, é um dos melhores sites de saúde do mundo, dá para você aliviar a azia e o refluxo provocado pelo uso de medicamentos. Então, primeira dica, evite tomar mais do que a dose recomendada. Então, se o medicamento provoca um efeito colateral, quanto mais você utilizar, pior vai ser esse efeito. Então, procure tomar apenas a dose recomendada, ali, o necessário. Alguns medicamentos é, têm que ser tomados de estômago vazio, enquanto outros medicamentos têm que ser, são tomados de estômago cheio, junto com, a, com as refeições. Então, dê uma verificada na bula do seu medicamento e, verifique, e veja essas instruções, ou então pergunte para o seu médico ou farmacêutico sobre a melhor forma de estar tomando o seu medicamento. Peça para o seu médico avaliar todos os remédios e suplementos que você utiliza e para verificar se um ou mais deles pode estar provocando azia e refluxo. Diminuir a dosagem ou então substituir o um medicamento por outro pode também ajudar a aliviar a sua azia. Os anti-inflamatórios, principalmente, eles podem ser utilizados na forma de pomadas, ao invés de comprimidos. Dessa forma, é mais difícil eles causarem azia e refluxo. Outra coisa, evite se deitar logo após ingerir o medicamento. O ideal é você esperar de 20 a 30 minutos. E a última dica, beba chá de gengibre. Ele ajuda a proteger o seu estômago e vai ajudar a prevenir o refluxo. No próximo vídeo eu vou falar para você sobre o perigo dos medicamentos para reduzir a acidez do estômago e vou explicar também por que os prazois podem causar dependência. Se você gostou desse vídeo clique em gostei aqui abaixo, não se esqueça de se inscrever no meu canal para ser informado aí quando o próximo vídeo estará no ar. Se ficou alguma dúvida escreva o seu comentário aqui abaixo que eu vou responder assim que possível. Eu fico por aqui e adeus Azia.